quer dizer alumínio e esse alumínio tem dois milímetros ok e um maior eu não vou falar pra vocês os centímetros porque porque depende muito do tamanho do guarda chuva tá então esse daqui foi um apenas um pedacinho esse daqui já é um pouquinho maior tá então depende muito do tamanho que você for fazer como você vai fazer pra saber você vai medir aqui ó então, aqui no picô, tá? Até aqui embaixo, ok? Olha só, tá bom? E a, olha só, aqui, bem certinho com o picô, e aqui, bem onde tem essa primeira carreira, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha, qualquer agulha que seja um pouco mais grossa, tá? Eu peguei essa que tem a pontinha assim virada, fica mais fácil. Então você vai colocar o ferrinho aqui, né? Então você vai pegar ajudar, apenas ajudar aqui, ó, o pontinho, tá? Você alarga um pouquinho aqui. OK? E na mesma direção dele, você vai alargar aqui o de baixo também. Tá bom? Então você faz assim mais ou menos, tá? E você alarga aqui o outro também. OK? Aí você vai colocar o ferrinho. Assim. Você só vai colocar, depois você vai colar, tá? E não precisa mexer em nada, é só colocar aqui o ferrinho. Deixa aqui e vai colocando. OK? Depois você vai colar, tá? Se caso tiver um pouquinho grande, depois é só dar uma cortadinha aqui, não tem problema nenhum, tá? Porque esse perrinho, ele vai ter que ficar mais ou menos até aqui, ó. OK? Encostado com aqui, ó. A primeira carreira, tá? Se tiver um pouquinho grande, depois a gente vai puxar assim, então não tem problema, tá? Então vai ficar assim. Agora você vai lá e vai colar, tá? Todas essas partes, tá bom? E aqui no picô, você já cola aqui assim, ó. Desse jeito assim, tá bom? Olha só. Assim então depois que você colou aqui tá você vai fazer né, essa roelinha aqui então aqui eu comecei com oito pontos baixos tá e na segunda carreira eu fiquei com 16 pontos baixos então vou fazer dois pontos baixos em cada pontinho tá aí depois você só arremata o fio e pronto então quando aqui tiver colado tudo certinho, você vai pegar essa roelinha, né? Vai pôr assim, ó. Passar por aqui e passar por aqui também, tá? Aí você vê o tamanho. Aqui você consegue ver o tamanho. Se ficar muito comprido aqui, você coloca mais ou menos assim e corta por aqui, tá? Aí você cola né tá bom e deixa secar bem ok aí depois aqui a gente vai fazer o término encapando tá olha só esse pedacinho aqui de cima e aqui embaixo tá usando a própria linha e cola então olha só que gracinha que ficou tá então, esse daqui eu fiz com agulha de 4 milímetros. E o ferrinho aqui depende muito do tamanho do seu guarda-chuva, tá bom? Então, é isso, olha só. Esse foi com agulha de 2.5, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!